Fala gurizada, tudo tranquilo? Luke Soares na área. Seguinte pessoal, vídeo rápido, apenas um informativo para os proprietários DGS-XS1000, certo? Pessoal, deem uma verificada no cabo da embreagem da moto de vocês, do lado direito a parte que passa logo acima do radiador, tá? Esse cabo ele fica encostando no radiador. E com isso, com o aquecimento do radiador, ele vai desmerecendo um pouquinho o cabo da embreagem. Ele vai ficando desbranquiçado. Eu já passei e-mail para J. Toledo, para Suzuki, informando sobre isso. Vou mostrar aí para vocês no vídeo. Vocês podem ver aí que já faz algum tempo. Eles me mandaram retorno três dias depois. Informando apenas que iam colocar, infor, passar essa informação para o pessoal da área responsável. E ponto. Nunca mais me deram retorno algum. Eu estou avisando a todos os proprietários da moto, porque o cabo, com o aquecimento do radiador, ele acaba ficando desbranquiçado e vai estragando o cabo com o passar do tempo. Diz a Suzuki que. Uh, esse problema não vai afetar o, o funcionamento do cabo Porque o cabo tem vários revestimentos Ele tem uma bitola grande Enfim Mas para evitar e também não deixar a moto feia Eu vou mostrar aqui para vocês o que, que é Acompanha comigo aqui Lado direito da moto então galera ó. Certo? Podem ver aqui ó Eu coloquei uma Um enforca-gato Certo? para segurar. Vejam como é que tava ali o o cabo do radiador, o cabo da embreagem. Ele chegou a ficar esbranquiçado, não está enrugado nem nada, mas eu também não ia deixar muito tempo assim e tentar avisar a todos, quem tem algum amigo também que tenha a GSXS, também informa para que o pessoal possa acertar isso e resolver da melhor maneira, tá bom? Acho que só o um enforca-gato já, já resolve o problema. Tá certo, gurizada? Então, deixar um abraço para toda a galera lá do grupo da GSXS1000 do WhatsApp, todo mundo, um grande abraço para vocês e tamo junto. Em seguida e em breve estaremos de novo com a, com a botinha nas ruas. Um grande abraço.